mapas mentais que a gente vê por aí, super bonitinho, super colorido, que chama a nossa atenção. Pois é. Hoje eu vim te ensinar como produzir e como otimizar eles. Quer saber como? Fica aí e roda a vinheta. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é MM, eu sou embaixadora aqui do Descomplica e hoje eu fui convocada para falar com vocês sobre mapas mentais. Se vocês já me acompanham lá no Instagram, eu vivo postando fotinha dos meus mapas mentais por lá. Bom, a gente sabe que mapa mental salva a vida de um vestibulando E fazer um mapa mental bem feito, bem top como dizia a Juliette, top. salva a nossa vida O mapa mental ajuda o estudante porque a gente pode fixar os nossos conteúdos de uma forma bem mais prática Afinal, a gente vai colocar no nosso mapa mental o que a gente mais tem dúvidas, conceitos principais De uma forma bem concisa, de uma forma bem direta Ou seja, tudo que tá lá é uma coisa fácil, rápida de estar revisando diariamente é, antes de fazer um simulado ou antes de escrever uma redação porque sim, dá pra fazer mapa mental de redação, de eixos temáticos e do que você quiser, afinal é seu e você pode fazer do seu coração e do que você se sentir necessidade. Eu sempre gosto de estudar antes de fazer os meus mapas mentais afinal não adianta nada, eu só jogar a informação lá e não saber do que que tá dizendo eu gosto de fazer um estudo ativo bem pausadozinho do conteúdo. Eu gosto muito, muito, muito de ver a playlist do Quer Que Desenho do Descomplica inclusive vai ter um cardzinho passando por aqui da playlist eles fazem um mapa mental com você, explicando o conteúdo. São aulas super rápidas, não tem aula de no máximo assim 10 minutos, não passa disso... E você tem uma base do que é a matéria, você estuda do seu jeito e coloca o que você entendeu no seu mapa mental. É tudo, salva vidas real oficial. E aí, gente, nem conto pra vocês, eu tô me sentindo best friend forever de vocês. Vou contar um babado fortíssimo pra vocês. Eu sou péssima desenhando, péssima. Quem vê meus desenhos sai correndo. Mas assim, pra fazer um mapa mental não precisa ser expert em desenho, de verdade. Você pode recorrer à internet. A internet tá aí pra isso, não é só pra ver vídeo no YouTube, tá? Que eu sei que tu vê. Você pode pegar, imprimir um desenho, colocar. Ou você pode fazer como eu, fazer um desenho de palitinho ou fazer alguma simbologia do que se assemelha o seu conteúdo, o seu, seu mapa mental. Bom, Amy, o que não pode faltar em um mapa mental? Vem comigo que eu vou te explicar tudo que não pode faltar. Não pode faltar, claro, o seu título principal no meio do seu mapa, é, os subtópicos. O ideal é que não passe de seis subtópicos pra não ficar muito poluído, né? Afinal, tem que ser uma coisa prática e uma coisa vistosa de ver, que tu bate o olho e tu lembre dos seus conteúdos. E de quebra ali, um post-it resumindo a maioria das coisas que tá no seu mapa mental. Porque se você estiver na correria, você bate o olho naquele post-it ou naquela anotação e lembra realmente tudo que tá naquele mapinha. Bom, se tu gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque sempre tá tendo vários plantões por aqui com assuntos bem importantes. E deixa um comentário também, com alguma dúvida, com alguma sugestão. Eu vou fazer questão de vir aqui e responder um por um, tá bom? Ou alguém também aí da vida vai poder estar tá respondendo, tá bom? E eu sou praticamente cria aqui do Descomplica, eu vivo vendo as aulas já fui aluna e eu recomendo do fundo do meu coração Tem várias aulas de aprofundamento Tem o um Guia do Estudo Perfeito que te ensina como estudar Gente, tem coisa melhor do que isso Como aprender a estudar Cara, não tem coisa melhor Então eu recomendo demais, demais, demais, demais Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu amei estar aqui compartilhando as minhas dicas com vocês. Eu fico sempre presente lá no meu Instagram, arroba Então dá uma passadinha lá, dá uma curtida por lá. E eu vou adorar conversar com você, tá bom? Eu me despeço aqui. É, deixa um comentário se você gostou. E é isso. Beijo. Se você é assim como eu, ama os conteúdos do Descomplica, assiste os vídeos que brotaram aqui do lado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Corre lá pra assistir porque vai ter coisa boa. De verdade. Assiste lá.